Com vocês, Carlinhos Paixão! Alô, meu senhor do Bonfim! E aí, gente, muito boa noite, boa noite a todos. Eu sou Carlinhos Paixão, para quem não me conhece, sou aqui da cidade do Senhor do Bonfim, né, Com cantor e compositor. Né? É um prazer imenso, né? Wesley Aquino, está aqui trazendo essa oportunidade para mim, mano. Você tá doido, Rondo de música, vamos deixar de conversa. De repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Gente de safadinha me olhando daquele jeito Começou a tomar uma, dançando meu friseiro De repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Gente de safadinha me olhando daquele tomar uma dançando meu piseiro, e de repente eu vi, já tava daquele jeito. Com dedinho na boca, jogando o cabelo, que de safadinha, me olhando daquele jeito. Começou a tomar uma dançando meu piseiro, e de repente eu vi, já tava daquele jeito. Com dedinho na boca, jogando o cabelo, Gente de safadinha, vai, vai. Gente, quero agradecer aqui a WA Produtora, né? A galera aqui também, que tá me curtindo em casa, né? E vamos de música aqui. O negócio é pouco, né? Olha, gente, rapaz, é um sonho, velho. Um sonho tá aqui. Eu tenho certeza que meu irmão tá lá no céu, né? Pulando de alegria, mano. Pulando de alegria porque ele tá, tá aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Mas é um sonho, velho. WA Produtora, é 10, é 10, é 10, é 10, é 10. Onde de música? Já ligou a caixinha? Já ligou a caixinha? Vamos embora. Alô Rita? A galerinha vem compartilhando aí, viu? Vai compartilhando. Que o negócio aqui é diferenciado. A vaquejada começou, parei não tocando As meninas tudo olhando, querendo me conquistar O zero lá não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro o capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota o churralo, não importa, adivinha quem ganhou Ô novinha minha, escuta, sai logo desse pressado. Monta aqui no meu cavalo, vamos lá e fazer a boca montar logo, vai, vou montar logo, vai Vai quicando, rebolando Paredão tocando, as meninas tudo olhando querendo me conquistar O cero lança da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Dura é grande não importa, a gente chama na canhota o ralo não importa, adivinha quem ganhou Ô na minha, minha escuta, céu. Desse bota aqui no meu cavalo Vamos ali fazer a. Aí, rapaz, tem muita gente. Tem gente até lá de Feira de Santana, né? Alô, Iris. É. Alô, meu parceiro César Nilton. Tá curtindo lá do Ceará, vai. Pô, vai. Meu parceiro César Nilton. Grande abraço aí, mano. Alô, Ginu. Lente Joaçu, mano. Alô, Ginu. Grande abraço aí. Ô, Rita. Tá presente aqui, a galera do camarote ali. Grande abraço. Gabriel Santorri. Né? Tiago Oliveira. Daqui a pouquinho tem você, aí, compadre? É nós, é nós, é nós. Vamos, embora, Bora da pele, bora da pele, bora, bora, vai, vai, vai Chama, bora Letícia Tá ficando e o coitado não percebe Que merece. E quando a gente tá na cama, aquele liga parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha e deu uma chupadinha, você arrepiou. Eu vou deixar você ir embora. Mas... no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você Rapaz, grande abraço, mano. Viu? Grande abraço aí, Wesley Aquino. Caba diferenciado, caba diferenciado. E desenrolado também, o cara vai desenrolado, viu? Vamos embora, minha banda. Assim, baixinho, baixinho, assim, baixinho. Ó. Enquanto o som do paredão toca, você gasta seu batom de sereia. Eu vejo você beijar, eu vejo Cê veja enquanto sou do paredão to. Vamos embora, vamos embora. Vai, vai, vai. Bora, Rita. Jã. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que vou ficar de boa? Pegando outra vez, você ficar com outra pessoa Não vou não, já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Com solteiro na night. Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto Cerveja, eu bebo Cerveja Bora lá, Não. Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber Rapaz, eu tenho certeza que alguém gosta de vaquejada aí, né? Tenho toda certeza, rapaz. Todo mundo não tem esse que não gosta. E quem é um vaqueiro campeão aí? Quem é um vaqueiro campeão? Quem é o um vaqueiro campeão aí, rapaz? Essa música aí é, vai ser estoura, vai estourar, vai estourar. Alô, meu parceiro César Newton, fez essa composição aí, né? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Vamos embora minha banda? Campeão, vaqueiro campeão, quero campeão Que ganha a morena e derruba a voz de chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Respeita esse matuto que saiu lá do sertão Chama, vai, vai! Saiu do interior pra custar o mundo DNA o raqueiro Na veia do matuto me criei A fazenda tá subindo o poeirão. Bora lá, velho. Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão, que ganha a arena. E derruba a de chão. Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão. Peita cima tudo que saiu lá do sertão. Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão, que ganha morena e tá vendendo. Esse é o empresário estourado, irão. Valeu, grande abraço. O e aqui anda pra produtora São João 2021, tem tá, que respeitar, rapaz Poeirão. Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão que ganha moreno morena e derruba rua no chão. Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão, respeita cima tudo que saiu lá do sertão. Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão que ganha morena e da rua no chão. Baqueiro campeão, vaqueiro campeão, respeita cima tudo que saiu lá do sertão. Chama. Rapaz, velho, só não vou chorar, véio. só não pode chorar. Né? Rapaz, mano, São João 2021 tem que respeitar esses homens. Queria te a galera, que tá curtindo aí, né? Fica aqui. Respeita esse matuto que saiu lá do tua. Não. Tem que respeitar a Carlinhos eu não é? Tem que respeitar, isso. É. Ah, era bom se fosse um show completo, <risos> mano. Ai, Maria, eu tô quase me empolgando aqui, quase me empolguei. aí, os aplausos da empolguei. equipe, os aplausos da equipe valeu, pra galera, você. Valeu, aí. valeu, valeu, Toda a equipe aqui da W.A. tá dando esses parabéns. Valeu. E mano, outras valeu. centenas e centenas que estão assistindo você também. Poxa, meu, poxa! De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Vai, vai, vai. vai. <risos> rapaz, o Carlinhos para quem não sabe, você é de casa. O Carlinhos a gente trouxe, a gente contou a história, né, do Coco, o Coco era muito ligado a gente. O Coco fala, rapaz, dá então, oportunidade do Carlinhos, a gente e a gente deu a oportunidade e a gente, a gente viu o empenho do Carlinhos né, nos ensaios. O Carlinhos, rapaz, para quem não sabe, no início do ensaio ele cantava é, galope. o galope do papai, <risos> do, ele cantava galote, calote do papai. Calote do papai. Porque, aí a gente chegou aqui agora é Ai, cara, nada. A gente chega logo, é, é assim Rapaz, nada de com força E rapaz. aí, e esse show do Carlinhos? É demais Carlinhos, você é ousadinho, viu rapaz Bota no palinha, rapaz Você tá só o design Parabéns, mentiroso <risos> Não rapaz, não mito não Rapaz, Você joga duro, Canta aí pra nós aí Oxê, demorou Pode cantar o que para nós agora? Sem ensaio, vai assim mesmo, sem ensaio? Faz, faz, faz. Vai, faz, faz. Então você não meio com ele, você lá vai não vai, vai. com ele. Ó, oh, vocês vão fazer o seguinte, quer cantar o galope, mas com o calote? Porque assim, Michael, a gente tinha combinado o seguinte, ele, ele no início, ele cantava, ele cantava, é, como é? Galope, não, galope, não, é falando, calote. Galote, calote calote é, Ele falava ele fala, ele fala assim, ó, vai quicando, rebolando no calote, ele falava calote, no calote do papai. Eu falei, rapaz, conserte, porque senão eu vou botar o Michael pra ficar fazendo assim você, ó. É o caloteiro. É. Então joga. Vai. vai, vai ela, vai ela, depois vai outra, não? <risos> Ei, danado. Vai. Olha aqui o um negócio é improvisado, viu? É improvisado, é tudo em cima da hora. Vai chamar o que aí pro Carlinho? Vai chamar o quê? isso aí? Vai ter mais gente aí. Olha se a minha banda. <risos> Ei, danado. Olha, gente, tem que respeitar, viu? Tem que respeitar. a produção, ora. Traga aí, pra ver, pra ver, traga aí pra mim ver quem tá, quem tá compartilhando aí, quem tá, quem tá comentando. Traga aí, traga aí, traga aí. Traga aí. Aqui, cara, aqui. Vê um Vem uma pro pessoal aí. Aí, valeu, valeu. Olha, eu quero mandar um abraço aqui pra aqui, Cardoso. Ó, oh, Cecília. Grande abraço, Cecília. Roberta. Rapaz, velho. Tijuaçu tá, tá ali vendo aí. Tijuaçu também. Juaçu. Galera de Tijuaçu, mano. Grande abraço, obrigadão. Agora sim. Alô, Josinha do Paulo, rapaz. Aí, Alô, meu irmão Carlos de Tijuaçu. O irmão rapaz. dele, como é teu nome? Como é o nome teu irmão? O Carlos de Tijuaçu, pô. Hã?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 e me falou assim. Hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que ela me responder. Quero essa bola essa música aí tem que tem que beijar pô. Epa, beba, beba, é, epa tem que dançar folga Chega um aqui chega uma, cadê uma tem um cadê que... Cadê é que... Que que é que que... É né? Epa, Epa, epa, Róveijando Bora. Bora. É? Bora na em agora do caloteiro. Joga. Só porque o Azi pediu. Olha lá, jogue, jogue do caloteiro. Vai pra do agora. caloteiro do calote bora bora bora bora vai, vai. Ter caloteiro logo. é Monta vai, vai. Rapaz, ah, rapaz me pague não não pode não <risos> tu nem sabe o eu tô canto que tu canto tocando que sou enrolado <risos> hã eu devo um calote e tem cinco anos e é rapaz a Maria Rapaz, pague viu que bom fim tá, tá difícil daqui a pouco ele tá comentando aí ó é demais só <risos> aí o calote A vaquejada começou, parei não tocando As meninas tudo olhando, querendo me conquistar O cero lança na mão e o copo da boca E o vaqueiro capalou vai escolher O cor é grande, não importa, a gente chama na canhota Surraram, não importa, de quem é quem ganhou Vou novinha minha, se pudesse logo ter Conta aqui no meu cavalo, vamos e fazer Vou matar logo, vai. Vai rolando no galope. Mata tá logo, vai. Vou matar logo, vai. Vou ficando rebolando no galope do papai. Mata logo, vai. Vou matar logo, vai. Vai ficando rebolando no galope do papai. é galoteiro. Sai, ganado. Tava E o vaqueiro capa mas a esconde quem é pega, Por é grande, não importa, rende chama, não é ganhou. O churral não importa que ruim é quem ganhou Vou na minha me escuta logo Desempressado, monta aqui no meu cavalo Vai, vai Vou oh, matar logo vai, vou oh, matar logo vai Ticando rabolando no, oh, oh, no galope do papai oh, Mata logo vai, vou oh, matar logo vai Va rabolando oh, no galope do papai Mantalo logo botalo Va cano rabolano Vai, vai, vai Força, FKS! Bora já, Aldo! Chama, chama, vai, vai! Valeu, oh, valeu, valeu! Galera, que show! Obrigado a todos, obrigado a todos que me assistiu!